Gostou tanto do cara, que cortou o dedo. foi é Fã do Lula. Vou arrancar Caralho. o dedo aqui de leve. Vou fazer o corte de Lula. Cortou o dedo é errado. Que, porra, que merda é essa aí, velho? Isso aqui é o bom. Aí. Colocou um pouquinho. Depois eu volto, eu tô comendo um negocinho aqui que tem frango velho, como é que era porra não véio? Tirou né, viado. Ah, porque tirou, ó. Oh, ó, banana verde, Vitor. A mulher tá toda sem graça. Um cabal descalço ali. Dá um banana madura pra você, Vitor. Obrigado. Olha aí, ó. que gosta dessas coisas, né? Não tem <risos> legenda não, velho. Que tu Cearense, tu pode ouvir um beck e já fica doido. Olha o sangue. Mentira, pô. Eles fazem parada com sangue ali, velho. A dela. Isso é. É o Cabatá, mas o Cabatá é um lugar muito doido, é na África, pô. E eles mandaram É lá Tanzânia, pô. Tá ali, ó, isso é a Tanzânia. Tanzânia. Acabar por fazer o que na Tanzânia? Só porque tá na Tanzânia, né? O GHP. Se ser outro país, já virar refém na hora esse cara aí, velho. Vai pegar a banana madura. Ele podia deixar a bananeira quieta né, só... É. Hum... Banana tá muito verde, hein, cara? Isso dá uma diarreia da desgraça, velho. Banana verde assim é amarga é... pra caralho. Sei lá, Moisés, eu não faço a mínima ideia, mas é isso, né? Porra, Vitor, tá. fala de visagem, Vitor. Mas aí é só pra ver só natureza mesmo. Só do barro, velho. Caralho. Olha. Nossa, pô. A banana tá crua, velho. Tá crua não, né? Tá verde demais, é, velho. Claro que tá crua, né, velho? Como aí é passa a banana assim, gente? Isso tá? dura pra caralho. Parece um inhame, velho. Rapaz, ah, é. o, o bicho tá no naipe, hein? Mas um que vai dominar o mundo aí, ó. O outro atrás lá. Pega esse arroz de Pega aí. aí. Um brinde. Ó o brinde aí do arroz de osso. Caralho, pô. Comidinha no jarro, mano. Isso é bom demais, hein? a comida é melhor que tem, velho. O galenha. Oxi. Bananinha com carne. Aí vem na moral, velho. Tá feio, não, hein? Oi. É? Tá bom, velho. Vou tomar já. Ah, aí, velho. Tá... Isso aí tá. Palpa de Botando aveia uma... aí, Botando uma canela em cima, velho. Tá ligado? Não, aí tá filé, velho. Aí tem nada de. É banana com carne, porra. Agora foi pra ir, aí, aí já. Já mexeu com o filador. Não tem jeito de lua, meu amigo. É. Marinha. Não, aí vai, coitada. Olha, olha, olha, Alex, tu que gosta dessas coisas, né? Dá um, pô, culpa, é. porra. É. Isso aí foi só na infância, pô, já passei dessa fase. Beleza. Pode ganhar uma cabritinha, né? É, é. é. Ei, os caras vão matar o o brinquedo do, do, do Alex, velho. a é brincadeira. Tem que matar um só por causa da reportagem, né, velho? Mataram Aí. o Omar. Eita, Eita Alex. O Alex só tá de cachê. luto. Tá de luto, só... Alex. Pois é, só por causa da reportagem, pô. Maldade, hein? A namoradinha perdeu. Não tem legenda, não, pô, nesse... no site, não. Ô, Alex, ele é episódio, não, Alex? Matou seu namorado? Já era, falar da Eu vou fazer B.O., porra. O cara falou: vem cá. Acabou que eu vou lhe transformar no sentimento. Você tá se envolvendo com um Cearense. Vem cá, isso é uma vergonha. Tadinha da bichinha, né, velho? O cara chegou com a câmera de TV e mataram, né, velho? Tirar né? Tiraram a perna. É. Isso tá aí, vendo ó, aí os dá caras uma é só no Brasil que as cabrinhas vai pro pau, é uma porra. Vai. F. F pra cabrinha, porra. Botar tá só dar uma temperada nela, né, pô? Tá só no. Sal e limão. limão. Aí, três horas para fazer fecha. isso aí, mano. Muda o continente, mas a regra é a mesma, ouve? Mataram minha gatinha, pô Não, e é, não é, é o Black Philip, <risos> não, o Michel? Lembra do Black Philip? Manda aí no moço que eu pego no histórico o Zikowski. Você fala com o Vitor César pra ele dar o permito pra você. Que zerrinho, velho. Ah, isso aí, meu amigo. Deixou, acabou. Oxe, não. Pega um casal Cala só. Aí, Max, tá, tá até os coelhinhos, porra. Casal. Bota a mão aí, porra. Olha. Ela tá te olhando diferente, viu, Alex? Já tão com medo, Tadinha, né? Uma já levantou o rabinho e falou, vem aqui que é melhor do que... ir pô, te estaca. E. Pra ah, ficar com vida, né? É. Ah, teu cu, ah, é cara. outro destaque é menor. Viado. Oh. <risos> ah, além de me matar, o sofrimento é menor, né? É Peguei aqui o... que o... o... relaxa. Meu arém, porra. Cara, ele é, vai velho. cozinhar o ovo do bicho aí, velho. Não, aí é Aê, foda, e não o, dá não, o pô. o bicho mandou pra mim aqui, o Zicóski mandou. Olha. Yeah. Um melasse. Yeah. Você provou a, a parte boa, pega aí o que. Isso é sangue, velho. É, é tinta vermelha, viado. É ponche. Vamos fazer aquela. Você é suco de morango, viado. Não, é aquela, aquela bebida que tava na moda agora, pô, é chicletinho. Ah, pô, aí não tem condição, ah, não, pá. pô. Uh, uh, tá, poxa, ganhou agonia agora, velho. É coloral, velho. Uh. Aí não, velho, aí ficou nojento, velho. Com todo o respeito aí ao, ao, ao culinário aí, velho. Sangue com caldo, com caldo de, de resto de bode, velho. Meu irmão, meu irmão, meu irmão, isso aí é, isso é besteira. Dá pra ir, não. Ele Dá não gostou, velho. Ah, o bicho tá no estômago do caralho esse americano, hein, velho. O americano hein, ele tem que estar tá num grau da porra para poder aguentar essas paradas, não, velho. O Você problema é que atumado, porque se ele véio. recusar a comida aí, eu não sei como é que é a cultura aí, né, pô, mas de repente ele recusa aí, ele vem entrando facão, né, velho. Meu amigo, se ele recusar a comida, ele vira cabra. Entendeu não? Aí o buchozinho. Aí é de boa. Ixi, não, Não, não. Uh. Textura boa, minha pomba. Não, vou tirando a pata do sangue, isso aí é tranquilo pra mim. Não, é não, porque é tranquilo tu não comia nada, velho. O homem nunca comeu a buchada não, caralho. Por que eu gosto de buchada não, velho? Tu não gosto de buchada não, não, não de buchada buchada é, é Pat? Que peste, que peste, que nordeste não é você? Não, meu amigo. Buchada, tá, tá um patelzinho, um negocinho. Meu irmão, eu sou um ser humano, né, um hiena não, peste Teu de buchada. Meu vai ah, se fuder, ah, pô. Sai do Nordeste. Agora. Não, sai do Nordeste uma porra. passa que nem tu o Alex. Vai com... pra cara do caralho. O, tu é, vê com é, teu ketchup de rico aí, vê dizer que Nordeste, Nordeste. é nem o Agora tem, uma do Porra, do é um cat chup, chup filha da puta. Caralho, meu irmão. isso Mano, foi pra não, mim foi. Eu não fui um pra caralho. O cat que perdido na vida e ele durou um tempo da porra. O meu de rico, vê dizer. Não, você não. Ele se paga, velho. Não rapaz. Se paga, é um por semana aí, porque me e contaram, Um por semana? Por... Por... Isso aqui é, é uma velha minha vida, que eu começo essa merda. É, vai ser essa. Vai ser essa. Comendo ketchup de paulista, vem dizer, vai sair é do Nordeste, porra nenhuma, rapaz. é você bosta do Nordeste, mas é que tu não gosta de Shark agora. É, shark é, Shark é Gameplay, né? É, que daqui a é pouco, ah, não como é. Shark, não como Sururu. Eu como Sururu também. Filho da puta. Mas Joel, Quiser é, chegar é, aí, também. ô Joel? Buxada não dá não, velho. Não gosto não. Você já comeu, velho? Não, não. Já comi. Porra, buchada é bom pra caralho, velho. Que buchada? Uh, Você tá querendo puxa. citar no meu colo? É, é, é Rômulo. Se quiser chegar aí na cal, Joel. E aí, Joel? Jojo. Buxada não dá pra tacar não, velho. Tem que matar o bode de logo cedo. Caralho, o bode. Boss... É, o cara tem que matar o bode de 5 da manhã pra ter almoço, velho. É. E aí, pessoal, boa noite. Jojo, boa noite. Opa, fala, Joel, beleza? É. Olha o link aí, ó. Vai que rando louco da porra, isso é aí. Isso aí é um cabo que foi na peste do menino do rapaz da Tanzânia, pô. É. O cara fui na Tanzânia, pô. Cara... Tá conhecendo a família do, daquela máquina de combate, pô, do, da Marvel lá? Máquina de combate teu cu. <risos> máquina de combate? Pô. Tá falando do Pantera Negra, pô? Máquina de combate, velho. É o Pantera Negra que tu tá falando? É, pô. Caralho. Ah. Ah, o, o, o Aí o Pedro Emanuel é vizinho Aí. do Joel, pô, que mora no Lantares. Agora o Antaro, onde o João mora aqui pertinho, é? Que... É, pô, ele mora no Antares. Agora, pro cara chegar na carradeira, o cara tem que estar tá com um carro de Oxe, rali, velho. É, pô. Caralho, mataram o Bafomé, velho. Oxi, não deram, deram descanso pra ninguém, velho. Nem um Satanás. Per... Os caras perdoam aí. É, nós? É, o cara vai comer nós também, ó. Quem um comer nós uma porra, vai é que foder. <risos> vai comer tu só, comer nós é uma porra. Vai comer tu sozinho, viado. Vai comer nós. Caralho, achei que fosse uma nós, velho. Que porra é essa aí, velho? Meu meia peste! você tá mentira! na minha cadeira aqui, viado O cara tá comendo checho, meu irmão! É, faz é checho, velho! Mora onde, Manuel, aqui, perto? Eu? Sim! Santa Lúcia, pô! Não, mas aí é o pato, pô! O Manoel falou que mora no... no Antares! Ah, sim! Olha a bananinha! Não, banana eu acho... Mal, eu acho da hora, velho! Cozindo assim é, eu nunca comi, não! É pouca acaba comer, almoçar e já tá junto! Ai. Buchada com banana, Vitor. Taca? Ai, tem bota pra dentro. Tu, que não... tu gosta de buchada, Joel? Não, eu gosto não. Meu aí, Deus, Deus do céu, cara. Aí no quarto, <risos> vem o cara com porra do ketchup de rico. Quem não gosta de buchada não é do Nordeste, porra nenhuma. Pois é, pô. O cara vem com mais ah, temperada aqui. E aí, é, é sério mesmo, é, é um sério pote, mesmo. Rapaz, é, é de foder. Eu vou, vou, ter que, vou ter que dar uma exposição desse gordo, vai ficar de rapariga. Quem é o Patinho? É, o... Não, o Joel, é pô. Tem então, vai, ó, gordo, filha da puta. ó o tamanho do um cara aqui, pô. Dá uma o cara parece a Mob Dick, vem me dizer que não gosta de buchada. Taf, você, ah, Taf, é uma criatura. Não, não, não, não, não, não. Tem nada a ver, nada a ver. Vai se fuder, o tá parecendo um garçom nessa quanta, foto. Quanta gordofobia, eu quero, eu quero... Só porque o cara é gordo, quero... o cara tem que comer tijolo, né, velho? Tem que comer quero... cimento. Ô, Vitor, bota, bota essa foto de novo aí, bota essa foto de novo por favor. <risos> Deixa o colega aqui Puxa otário, véi Olha o estilo do Fábio O que é que o papai tá fazendo na foto, hein? <risos> o Fábio vai papai... fazer isso aqui Ele, tá ele ane, veio véio defender véio. a maceió do Brutus, que é o bicho Tilo feio da porra O tá que é fantástico. aquele cara ali, pô, da esquerda? Estilo feio ah, de porra do Binho, velho. Cadeirado, mesmo, coitada. O papai é o, o, o, o segurança dele. <risos> Alguém mexeu, o Giba mete tiro pra cima, velho. <risos> Esse Giba tá dando tiro em ninguém mais. O cara botou arma na cara dele, roubou a Coca-Cola e, e ele não fez foi porra nenhuma. Mas não foi só a Coca-Cola. Olha o bichinho do, do, do border. O cara não Bicho, nem... na moral, velho, mas não, não tá bonito, não, esse bode aí, hein? É claro que não tá bonito, pô. Não tem a cabeça do bicho? Bonito ele fica no prato. Mas a carne não tá apetitosa, pô. A carne não tá dando vontade. Ei, como ei, é que não tá dando eu, vontade eu, de comer eu, isso aí? Eu não como buchada, não. Mas, mas o, o cérebro é? do bode é bom pra garagem, meu tio O meu tio come pra caralho o cérebro do bode. Eu provei, é bom pra cacete, velho. Eu nunca comi, não, velho. É bom pra cacete, velho. Caralho, você, eu acho um que Eu fui comer com preconceito e cortei pra caralho, o, o Alex não tá gostando do, dessa carne aí, Vitor? Eu prefi eu ela... Prefiro ele vivo. É. Ele prefere ele fazer. <risos> é. De outro jeito, né? É. A estaca, a estaca que entra no bode é de outro tamanho. É. Rapaz, ah, eu... o bode. O cara não tira nem o pelo do bode, o cara começa a pegar desse bode e caga uma peruca. <risos> botar pro bimbo dá na cabeça. é <risos> Aí é foda. Eu nem mangado coitiado do Binho, que meu destino é o mesmo. Tá. Leva a gaia? Não, pai, não, pô. O destino é o eu mesmo, mas aqui, é outro não. caminho, pô. É outro caminho. Mas você sabe que o Fábio ficou careco com cara de gaia, né? E foi tá boba da peste, eu tô ficando careca. Foi Será que é pra é gaia? cair o cabelo, pô? Olha que aquela expressão, o cabo foi levar gaia pra cair o cabelo. Olha, bicho, é mas esse americano aí eu admiro a coragem dele, o bicho bota tudo na boca, né, velho? Imagina é. que não tá ganhando pra comer isso. Tem, o cara comeu até os cara a merda. Tem, tem uns caras aqui que ganha dele, viu? Tudo que Caralho vem bota na boca. Pô, <risos> é... O rapaz gosta de madeira escura é, aí não. também. É, sim, o, o, o, o Alex aí, é igual que a gente. Pau carbonizado. Tá espaçando mentira aí, pô. Ele tá espaçando isso aí pra todo o canto. Pô, Já foi parar em vários grupos. Cara, é sério, pô. O cérebro do bode é, é bom, ou, ou, o Euler X? Cérebro é bom, pô. Eu achava... Que era. Que era ruim, pô. Meu tio comendo a satisfação da porra. Trabalho do o um cara de tirar o cérebro do bicho, eu digo, vou provar. Mas a textura, a textura é uma merda, né? A textura é de ser... ser. sincero, do cérebro. É, mas né? o cara sacou uma pô. É tipo porra. fígado. É tipo fígado quase, só que um pouquinho mais mole, né? Não, eu... ah, velho, não vou o que não. Esse galego, o que esse galego tá ganhando pra comer isso aí? Ele... Eu lambi até os dedos do pé dessa mulher aí. Meu tá tranquilo, pô. É um cachê da porra, pô. Tem aqueles, cara... aqueles documentários que o cara também se, se vai ah, na prisão e fica uma semana na prisão, porra? O João, o João ia botar gás no marco tá da O cara receber né? pra ficar preso é bom demais. Cadê? Queria eu agora não, ir pra não? HD desse jeito. Toma aí, ó. Tem? Tô, tô então, pra ficar tô, uma semana um preso. Assim. Melhor do que ficar aqui ouvindo ofensa, ficar lá uma semana lendo o iva, papel, sendo intelectual, culto. O negócio é que sabe que tem lá, lá tem cara que gosta de. de não, eu fica na, eu ia ficar na ia ficar na cela tem. presidencial. Sarapatel <risos> e buchada é a mesma coisa, pô. Só que a buchada é. é o sarapatel dentro do bucho do bode. Do bode. Do bode. Olha o carro de cana. É, do, é de banana, viado. Termina tudo com ana, pô. Isso é farinha láctea, né, velho? Ou não? É. é Testa a primeira aí. Se tiver ruim, tu diz aí pra galera. Cara, ele não pode nem fazer careta, porque tá todo mundo olhando pra ah, cara é. dele, velho. Rapaz, ah, que porra é essa aí, velho? É bem isso aí, velho. E a porra da banana aí, velho? <risos> O cara toma um suco no martelo do, do, do superman Aí os cara fica rindo dele que deve fazer assim, ó, isso é ruim pra caralho e o cara... vai. É, esse é, bicho vi, é o vi. pai do Macna de Combate, é esse mais velho? Ó <risos> é o irmão <risos> e o pai do Macna de Combate. O McNeil de Combate é tô amando, viado, vai te fuder. O de Combate o que? Eu que tirou essa porra aí, viado. Eu matei o é, cu, é porra. É o... Usar a do homem de pé, isso cara. aí, mas nada mais nada menos que bananada, velho. Que ele botou pro cara tomar aqui. Lá nos Estados Unidos os caras não tomam bananada, não, velho. Acho Charles, não tem banana, não, pô. Pois é, pô. E pra ele é novidade, banana, nada. Hum? Ele deu até uma lição de moral, né? Se você tem dinheiro, você pode fazer qualquer coisa. Se você não tem dinheiro, você não faz nada. Na verdade. Vai Agora tá, ele recebe do agora, Patreon, Agora ele é uma véio. culinária jogador. Até um de jogador onde? Cara aqui, a Olha aí, filho. Eu mandei o um link pra você. Olha aí se não é um 4 de combate, cara. É, bia? ver.